E aí, galerinha, prontos para mais um vídeo de Left 4 Dead? Pegue aí o seu café e vamos tomar um preto. Deu jogo, olha só. Acompanhar a passagem, capítulo 3, Porto. Vamos finalizar com o personagem Elis. Essa campanha aí do Porto, ela foi muito curta. Mas não deixou de ter emoção. Porém foi curta. Eu sei que logo logo vai ter um show de rock. E esse show de rock ele é simplesmente absurdo. Então aguardamos aí o show de rock e principalmente o Bill Cigarro Sulto. Que é o personagem mais da hora desse jogo, na moral. Vamos lá. Vou dar um cortezinho aqui para a gente adiantar. Finalmente, depois de um ano, o jogo começou. Tá cravado. Tá carregando ainda, né? Temos aqui um machado. Então, o que é what? seu nome? Zoe? Ok, você sabe Não precisa de Nick. Ok, eu sou um recado nervoso aqui. O que você está nervoso? Você teve a sua chance, você não fez nada. Agora, você pode watch Nick. take care of business. Nick, being one of the last two women in the world alive, I can safely say at least half of the women in this world hate you. Que isso, gente? Meu Deus, pra que tanta agressividade? Nick é um cuzão. E a Rochelle é xarope. Guys, a gente tem aqui a opção de pegar essa 12 do Resident Evil 4. E temos a opção de pegar uma katana também. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar a katana. Lógico. Pessoal, a casa. As casas que estavam pegando fogo ontem. Foram controladas e. acho que nada se perdeu. O fogo foi na fiação Tem então, um risco de pegar fogo na.. No. Condom, é, tipo no, no apartamento inteiro. Nos condomínios juntos. Mas tá de boa. Nossa, isso aqui tá me lembrando a fase do Retrees na hora que aparece o Nemesis. Hey, you made it. Where are you Nós We heard New Orleans was the last Eu Hey, you folks vir come with us? Nah, good luck with that. We've had enough of the military. Let's get you on your way. Head down and fill up the generator and we'll cover you from up here. Sounds good? Thanks, man. Eu não sei se eles são um grupo do Bill, acho que não, tá? Eu realmente tô achando que não são um grupo do Bill. Bora, guys. Quem quiser jogar comigo já sabe, né? Live na Twitch. É isso. Só, só cola. Que tá acontecendo? Gente, o que está acontecendo? O louco? Gente, de onde é que tá vindo o zumbi? Bom, aqui tem uma gasosa. E aqui tem munição especial. Laser sights. Covid brava, cara. Um curete. Eu acho que. Nossa, o jogo deu um lagzão. É mira laser. Gente, é mira laser, cara. Reloading. Eu acho que se eu melhorar a qualidade um pouquinho do jogo, ele nem roda mais. É triste a vida, né? Gerador. Ah, aí. É azul Zoe, né? Nossa, me lembra azul e Martins, a cubana. Nossa, a azul é linda, mano. Na é moral, safe. Olha, guys, aqui tem uma K-47. Vamos pegar ela. That boa agora eu volto aqui ó para ver se tem alguma coisa nessa e os safe safe safe agora safe Isso, me pegou uhum. Safe Safe Ora voltar pro carro Vocês já sabem que isso significa ataque, né? Caçador? <risos> Cabeças rolando. Tem um gofo ali embaixo. Morreu. Bora, bora, bora, bora. Oh, A parte chata de você jogar com NPCs... Oh, meu Deus! MEU DEUS! Eu não acredito nisso, pessoal! É o Bill! O que aconteceu com o Bill, gente? Ah, oh, meu Deus, mataram o Bill. Pessoal, eu não acredito no... Mataram o Bill, galera. Por que que o Bill tá morto ali? Oh, é Bill. Nossa, mano, eu não acredito que o Bill tá morto. Meu amigo, por que que o meu, por que que o Bill tá morto? Ó oh, é Bill? Ó, oh, não acredito nisso, cara. vão vamos, vamos, vamos, matar vocês todos. Caralho, cansador. Que isso, velho? Ai, não, eu fiquei triste. Eu não quero mais jogar esse jogo. Fica que o Bill tá morto. Galera Galera Galera O caiu Ajuda o coach, ajuda o coach, ajuda o coach, Na moral Nossa, eu mamei. Oh, meu Deus! De onde que tá saindo? Tá. É um spawn de Meu amigo! Vocês estão vendo isso? Que loucura está sendo. Ah não. ah não, cara não, cara não, não, não, não, não... Bora galera, entra aqui, entra aqui Aqui é mais seguro, pô Tem então, um desfibrilador que eu vou catar Eu vou catar esse desfibrilador e tentar jogar lá Que ódio Bora, bora, bora, bora, Eu vou segurar a escada e a galera segura o resto. Ó, é Nick, tu quer morrer, Nick? Mais um buff Nossa, mano, que loucura. Gantier. Ere. Pega esse aqui. Sai, sai, sai. Nossa, mano. Tá horrível, hein? Vomitar em alguém ali. Ai, que sacanagem, mano, desse jogo. Sai. Ui! O Nemesis morreu. O Nemesis cachorrão aí, ó. Ficou no Sai da frente Oh meu Deus Parece que quanto mais demora Pior fica né Gente, ferrou Ferrou aqui, cara Ah não, o corte foi ó oh, galera, o corte foi de base ah oh, não, todos caíram Poderia ser pior, cara. Não poderia ser pior. Bill cigarro solto está morto e não resta mais esperança para nós. Café preto, muito forte. Gente, agora o que, é que eu faço? Pô, Pô o que, é que eu faço, cara? Ferrou. Pessoal, voltando. Consegui pegar já uns galões aqui, ó. Peguei uns três galões. E vamos tentar novamente, né, cara? Vamos tentar novamente. Cadê o resto do time? Bora passar esse ataque aqui. E aí eu vou atrás de mais gasolina. isso, gente? Eu achei que tinha um burro aqui. Eu vou Vamos colocar que logo que isso aqui? Mais mais. Antes que dá merda? Essa coisa está quase é. cheia. Não dá nada. Olha isso, é um tsunami. É o zumbi tsunami joguinho de, de celular. Sai, sai, sai, sai do custo? Reload. Eu preciso essas gasolas aqui também. Com elas vai ficar com seis. Tem um tanque, né? Pegou. Caiu. Outro tempo, gente? O que é isso? Não é uma boa ideia a gente lutar contra eles fora daqui, porque aqui a gente tem que ir contra. Caralho, Rochelle não medo. Não, não morreu, outro tá de pé. A gente precisa lutar contra essas ondas aí, tem que ser com o suporte deles, senão. É Americanas. Se não lutar com eles, é Americanas, cara. Eles lançaram alguma parada aqui pra gente. Um jarro de vômito e um molotov. Sai, Rochelle! Coitado, o FPS aqui deve estar horrível, né, cara? Na moral. Triste, gente. Deixa eu buscar logo isso aqui, gente. Na moral. Só falta 4 agora, hein? Assim que eu conseguir entregar esse, vai faltar só quatro. Na hora que eu pego a espada eles morrem. Eu tô com desfibrilador, tá? Caso alguém alguém morra eu consigo levantar. Vai ser melhor. Vamos passar esse ataque aqui embaixo que é melhor, gente. Não, não passou De lugar, safadinho Ok, passamos Tá, okay, que okay. Me me mame cara. Tem armas aqui. A única coisa que me interessa é a gasolina, que, infelizmente, só eu posso carregar, né? Porque os caras não têm inteligência. Eu acho que dessa vez a gente vai de... Um case de sucesso? De Petrobras? Acho que agora a gente vai de Petrobras, né? Tô zoando, mano. Chamar a Petrobras de sucesso é foda. Tem um golfe aí, hein. Deixa eles se virarem pro Joker. Deixa eu ver se tiver muito perto. Tão um perto. Salvei a galera do. do Goku. Agora a gente volta ali. Entrega novamente a, a gasolina. Hey, some ammo right here. Que isso? I am filling o generator. Just two more. Gente, que loucura. Tá muito louco isso. Eu acho que esse daqui tá mais perto. Ó o Vanny Rô, em cima dos zumbis. Tem um jarro de vômito ali, caso a gente precise. Ó o Fumação tá me Reload. Só falta um, hein? Reload. Só falta um. Errei a é espadada, mas os outros dão conta. Nossa, gente, conseguimos! got a can! Deixa o charger, deixa o tanque, deixa todo mundo! Peguei. me fui, fui pego. Ajuda, pô. carai gente. carai menor. Ah, meu Deus. Qual é, menor? Qual é, menor? Qual é, meu nobre? Qual é, meu nobre? Pega, salva eu, velho. Sacanagem, pô. Não, foda-se seu cura. Conseguimos? Ah, oh, meu Deus! Precisa do que mais? Não, bora pegar o desse do lado mesmo. Oh meu Deus, derrubaram -me. oh, Salve eu não o Salvo Nick. Pô. Bora, bora, bora, bora! Bora, caras! Não é possível, o que, é que eles estão fazendo? Go. Go. Bora! Conseguimos! It was nice to see normal people again. Don't worry, they won't be the last. Os sobreviventes escaparam. Coach como ele mesmo, Nick como ele mesmo, Rochelle como ela mesma, e busca solteiros como eles primeira parte foi tensa. E a segunda parte, cara... O que foi aquilo, mano? Por que, que o Bill tá morto, cara? Por que, que o Bill está morto? Que triste, mano. Na moral... O Bill cigarro solto. Minha inspiração, cara. Precisamos até acender um cigarro aqui pro Bill... Tava lá jogado no chão. Com a sua M16 na mão. Não, eu não consegui ver se ele ainda estava com o seu último cigarro na boca. Nossa, mano. Muito triste, velho. A morte do Bill. Eu queria poder encontrar com ele. Galera. Valeu aí por ter chegado até aqui. Deixa o like, comenta alguma coisa e nos vemos no próximo vídeo. Ou na, em alguma live da Twitch Se quiser seguir Tem uns links aí espalhados por todo o canal Valeu, obrigado E até a próxima